Olá a todos! Esse é o hands-on de refatoração. Tá? Nesse hands-on, né, a gente não vai ver uma, uma refatoraçãozinha focada. Né? A gente vai pegar um exemplo maior e mostrar como que funciona a refatoração é, ao longo de vários passos, né? como que a gente vai trabalhando essas mudanças dentro do nosso código. Tá? Então Nessa primeira parte do vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do, do que, que a gente vai mexer. Tá? Esse exemplo que eu peguei aqui para refatorar para vocês, é o exemplo do primeiro capítulo do, do livro do Martin Fowler de refatoração. Tá? É, é um exemplo de uma videolocadora. Tá? Então, a gente tem aqui uma classe Customer. Tá? Ele tem aqui o nome, tem aqui as locações dele. E ele tem esse, esse método aqui, statement, né? Vocês podem ver aqui que não é um método pequeno, tá? Não é um método bonito, tá? É um método bem feio, mas eu tenho certeza que você já viu piores aí, aí em códigos que você já mexeu, em códigos que você já trabalhou, tá? Então, a, a ideia desse código é que ele gera uma string, né? Aqui, tá vendo aqui é esse result aqui onde ele vai falando olha eu tenho aqui a ficha de, de locações do fulano de tal né e aí ele vai adicionando quais os filmes tem nessa ficha né então ó, note que ele vai é, adicionando aqui o, o, os os filmes e aí no final ele diz aqui quanto que é quanto que já já gastou né e quantos pontos de frequência né, é aquele. aquele.. aquele o cliente ali da locadora possui. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho a lógica disso daqui. Né, e a gente. A ideia é o seguinte, né? O, o, o chefe chegou e falou assim, olha, eu quero esse método statement, só que eu quero ele como um. Eu quero ele, que ele dê o retorno em HTML. Tá? E aí você fala assim, ok, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque eu não consigo reaproveitar absolutamente nada desse código. Se a gente olhar aqui, ele faz o cálculo, né? ele tem a lógica aqui de, é, dos dias, de quanto custa cada alocação... E, e quantos pontos de frequência ele ganha em cada caso, e, e a somatória disso e tal. E nada disso ele vai conseguir aproveitar é, é, para poder fazer essa, essa parte aí de, de imprimir isso em HTML. Tá? Então, a ideia é que a gente refatore esse código aqui né, e no final a gente... Analise aí como é que fica, né? Se ele realmente vai conseguir fazer isso ou não, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui a classe Customer, né? Ele tem aqui um vetor aqui onde ele tem as, as locações. Temos essa classe Rental, que é uma classe basicamente de dados, né? Ele tem uma instância do filme e o quantidade de dias que aquele filme foi. É, é Alugado e temos a classe Movie, né? Que ele tem aqui o título e o que ele chama de Price Code. Esse Price Code ele é basicamente o, o, o tipo da locação, né? Então, se ele for, sei lá, aqui no Brasil a gente chama de catálogo, né? Seria esse Regular, é uma categoria, né? O New Release, que é o lançamento, né? Seria uma outra categoria, e a gente ainda tem aqui o filme infantil que seria ainda uma terceira categoria. Tá? Para a gente entender um pouquinho dessa lógica que está dentro desse método Statement, a gente vai recorrer aqui aos testes que eu criei para essa classe. Tá? É, então, é, eu vou rodar aqui né, para mostrar para vocês que os testes estão funcionando. Tá? Então, rodei aqui. Ó, lá, os oito testes estão funcionando e eu, eu vou partir né, de cada um aqui Ir falando um pouquinho para vocês, tá? Então eu tenho aqui o, o meu customer John, né? Eu crio aqui, né, no, no, no método setup. No caso aqui, é como, como esse exemplo aqui é um pouco antigo, ele está usando ainda o JUnit 3, né? Onde tem que estender teste case. Mas não preocupe com isso, que a gente não vai mexer muito nos testes. Tá? então a gente tem aqui um assert contém e ele fala assim eu nunca ouvi falar nesse assert contém também nem pode porque está é, na própria classe né? então ele vai quando, nesse assert contém ele verifica né, se é, é, aquele aquele resultado né, se, ele, se ele tem o conteúdo tá? então ele procura se, se existe aquele conteúdo dentro da string, né? Como aqui retorna uma stringona, né? É o, é o jeito que a gente tem de verificar, tá? Então não falei que o código era bom, não falei que, o código, mas a gente tem que se virar para testar ele. Então a gente tem aqui, ó, o Indiana Jones, o cara alugou por um dia, então ele custou dois, tá? E ele ganhou um ponto de frequência. O Indiana Jones alugado por três dias ele custa R$ 3,50. O que, que significa isso? Né? A partir de, de dois... O, o, o catálogo ele pode ficar dois dias com o catálogo. E a cada dia adicional ele paga mais R$ 1,50. Por isso que aqui é R$ 3,50. Tá, eu vou usar aqui o, o, o teste para explicar as regras de negócio para vocês. Ó, você pode ver que aqui né, ele tem essa, essa mesma lógica. Né? Só que eu acho que aqui no teste é muito mais fácil da gente visualizar. Bom... Vamos aqui para o infantil. né? Então, procurando o Nemo, né? alugou um dia, custou R$ 1,50. É, procurando o Nemo, alugou cinco dias, R$ é 4,50. O que, que é isso? É R$ é 1,50 até três dias e depois mais R$ 1,50 para cada dia adicional. Tá? E aí, da mesma forma aqui que o... o o catálogo, né, que ganha um ponto de frequência, ele também vai ganhar um ponto de frequência aqui. É, toda vez que ele alugar um, um, um filme infantil, independente da quantidade de dias. Tá? E aí o cara alugou aqui Vingadores 2 é, por um dia, custou 3. E ele alugou Vingadores 2 por três dias, custou 9. Né? Então o lançamento né, ele custa 3 por dia que a pessoa fica com o filme. É, e aí, só que quando ele fica mais de um dia com um lançamento, ele ganha um ponto de frequência a mais. Então, no caso aqui, ó, quando ele ficou um dia com Vingadores, ele ganhou um ponto de frequência e quando ele ficou três dias com Vingadores, ele ganhou dois pontos de frequência. É, a gente tem aqui um teste que ele chama aqui de Many Rants, né? que ele Bota ali vários filmes com quantidades variadas de vida de dias, né? Eu fiz aqui as contas, aqui, isso aqui daria 8 pontos de frequência e um total de 25. Né? Então, isso aqui é importante também para a gente não ter teste só com um, um tipo. Né? A gente tem aqui um teste que combina um pouquinho de tudo aí, para ver se é, é, em algum caso, isso aqui é quebrado. Tá. a gente simplificou aqui o teste né até aproveitando para falar um pouquinho para vocês que a gente pode criar até é, métodos auxiliares dentro das classes de teste no caso aqui ó eu criei esse rent move né que eu passo o título o tipo e a quantidade de dias ele vem cria uma nova classe do tipo move que a gente viu aqui que tem o título e o price code e é, cria um rental que tem o move e a quantidade de dias, que a gente viu também aqui a classe, e depois ele chama no cliente ali o add rental Certo? Então, com isso a gente viu mais ou menos como que funciona esse código aqui, e agora que estamos mais familiares com ele, no próximo vídeo a gente começa efetivamente a refatorá-lo. Não perca, espero por você. Muito obrigado.